Oi galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 31 de dezembro de 2021 E é, estamos de volta aqui no canal com força total Espero que dê tudo certo para que é, os vídeos subam Aí pelo menos né, uma vez por semana aqui no canal é, Se você não me conhece, meu nome é Anderson Seja muito bem-vindo aqui ao canal E hoje nós vamos começar a primeira gameplay com Demon Souls Versão do Playstation 5 Uh, já fiz algumas, live, uh, algumas lives deste game, já fiz algumas gameplay dele Só para fazer teste, agora que eu estou com uma placa de captura Quero agradecer a Sandrinha por isso Uma placa de captura adequada para que possa capturar em 60 fps, em 4K, com HDR Com a bagaça toda, espero que dê tudo certo Vamos ver como é que vai, uh, como é que vai ser esse gameplay Não vai ter edição do jeito que eu estou gravando Vai subir... Para, o, pra, pra, para as redes, então espero que vocês curtam bastante, tá bom? Uh, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal Deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos, isso vai fortalecer muito E divulgue pra galera, que isso também ajuda bastante aqui no crescimento do canal, tá bom? Uh, dica, dicas, né? Não dicas não, né? Mas informações rápidas, pessoal Seguinte, cara, eu não manjo nada de seus like é, Esse game, ele já foi, foi, foi lançado ano passado, estamos em 2021 foi lançado ano passado junto com o console PlayStation 5, é, por recomendação do grande brother Kleber. Eu já tinha desistido de jogar esse game, mas eu falei, cara, eu vou jogar porque é um game top e eu, cara, sou péssimo pra RPG, ainda mais misturado com Souls-like, né? Eu falei, cara, vamos testar essa parada pra ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Vamos jogar. E aí, por indicação dele, por algumas dicas dele, resolvi... E reinstalar o jogo e começar a jogar novamente Então eu vou começar do zero Como eu disse pra vocês, eu sou péssimo em RPG Ainda mais ainda misturado com Souls-like Então eu espero que vocês tenham bastante paciência Porque vai ser bem Instrutivo o jogo, né? Vai ser também para a galera que não tem muita habilidade Como eu, isso talvez ajude aí Alguém, tá bom? Então Bora lá Opa Será que desligou o controle? Ué? <risos> funcionando, cara. Tô apertando os esquema, acho que tem que esperar toda a introdução de novo, né? Será? Deixa eu ver. Acho que é mesmo, tem que esperar toda a introdução, ó. Não tá funcionando no LVR. Ah, aqui é o X. Vou pular aqui, ó. Não tinha visto ali o X. Eu é, é, já construí dois personagens nesse jogo, mas eu vou refazer do zero, porque eu vi alguns vídeos que podem me ajudar. Tá bom? Então, bora lá. Uh, novo jogo. Cara, na verdade, eu devia deletar, né? Não sei nem se dá pra deletar os outros. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Jogo, não vou mexer em nada, galera. Vou deixar do jeito que tá, tá? Não vou mexer em nada. Controle também, não mexe em nada. Em modo de exibição. Tá em modo... Desempenho, uh, tá bem aqui, não vou mexer em nada. Aqui altera o FPS do jogo, tá? Esse desempenho aqui, tá bom? Ou o gráfico, ele altera o FPS, beleza? Aqui também não vou mexer em nada. Câmera, tá, tá o idioma, tudo em português, muito legal. Fundo de legendas desativado, para ficar melhor para vocês lerem. Deixa eu ver se tem o tamanho da legenda aqui. Não, não mexe. Uh, requisitos de senha, cara. Inclusive, eu vou por sugestão do nosso amigão... Kleber, eu vou desativar o online porque eu sei que os caras podem entrar e me matar. Uh, acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, mas será que salva o progresso, cara? Vamos deixar assim. Offline. Beleza. Novo jogo. Tem certeza... S... Mensagens, manchas de sangue, pedras oculares, incluindo, mas não somente, invasões e vocações de ajudas e senhas. Hum... Tem certeza de que quer continuar offline? Cara, será que eu posso mudar isso depois? Eu acho que pode, né? Ficar offline. Vamos lá. É... Magricelo ou meio, meio fortinho? Cara, escolha seu tipo de corpo preferencial. Eu não sei se exatamente isso influencia no, no, no, na energia do personagem. Tá? Não vi nada sobre isso. Eu vou ficar no tipo A. Vai, só por... Nome do cavaleiro. Vamos lá. É... Vamos escolher aqui, ó. Winter. Souls. Ok. Acho que, tá, acho que tá bom. Cavaleiro, não. Eu vou começar... Eu vou começar com... É... O nobre seria o mágico, né? Talvez eu consiga... Deixa eu ver. Nível de alma. Nossa, tá meio demoníaco, né, cara? Nível de alma, 6. Vitalidade, 9. Inteligência, 15. Resistência, força, destreza. Magia, 15. Fé, sorte. Hum, aqui é o mágico, né? Deixa eu ver o nobre. Vitalidade, 8. Inteligência, resistência, força, destreza. É, é um pouquinho melhor, né? Nobre, descendente da realeza que aprendeu feitiços por meio oficiais. Domino feitiço e flecha de alma devido às vantagens de um anel raro. Eu vou ficar com esse malucão aqui. Bomba de fogo, é, presente inicial. Cara, aqui, é, deixa eu ver, peso, 1.5. Requícios de alma, serve de isca para desalmados. Vamos dar uma olhada em cada um. Algita de orientação, pedra que emite luz de guia. Uh, quantidade de 10 ele gasta isso grama gelatinosa recupera a parte do <risos> Opa desculpa aí galera foi mal recupera a parte do que que é PV do portador ao longo do tempo quantidade 2 peso elixir aumenta temporariamente a taxa de recuperação de vigor tá água Clara recupera a parte do MP do portador ao longo do tempo três quantidade peso 1.5 anel providencial Aumenta a descoberta de itens, isso parece legal. Kunai, arma de arremesso envenenada. Bomba de fogo, a gente já viu, né? Frasco de óleo, produz uma grande chama quando arremessado. Esquício de alma, serve de escapar os desalmados. E flecha de fogo, causa dano de fogo quando equipado com arco raro. Não... Cara, eu não sei exatamente qual que é o melhor aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ser o anel providencial... Aumenta a descoberta de itens. Vou ficar com esse aqui. É, criações salvas. Vai aqui mesmo. Ok. Deixa eu ver. O que, que seria constituição? Tipo... O que, que, que, que é isso aqui? Ah, tá. É, tá bem fortinho aqui, né? Ah, estilo... Assim tá bom. Tipo da voz. Isso aqui tá bom. Ok. Aparência. Pré-definições. Tá meio feia, né? Essa mina aqui. Vou catar uma maluquete aqui, vai. Nossa. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher um cara aqui. Muito parecido com a época, vai. Uns cara meio zoado também, né? Olha esse aqui, cara. O que é isso aqui? Aqui são as mulheres. Tá, isso aqui. Deixa eu ver. É, não gostei de nenhum, cara. Todos são horríveis. Não tem ninguém normal aqui. Vamos pegar qualquer um, vai. Deixa eu ver. Vou pegar esse rapaz aqui. Beleza. Isso aqui pele, deixa o jeito que tá, rosto, uh, fonte, olhos, deixa tudo do jeito que tá. Aqui eu não vou mexer em nada, tá? Muita coisa muita coisa pra mexer. Uh, finalizar. Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei aqui, cara, é, intrigado com essa constituição aqui, cara. Será que ele não informa, né? Se... Bom, deixa assim. Finalizar. Hey, hello o décimo segundo, canalizou o poder das almas e levou uma prosperidade extraordinária a seu reino do norte, Boletaria, até que a névoa espessa e incolor se alastrou pela terra. Boletaria ficou isolada do mundo exterior e quem ousava adentrar a névoa espessa nunca retornava. Mas Valarfax, cavaleiro real das presas duplas, conseguiu atravessar a névoa e contar ao mundo do suplício de boletaria. O velho rei Alante despertara o ancião, a enorme fera que dormia eternamente sob o um nexus. Uma névoa incolor descera sobre a terra, libertando demônios terríveis. Esses demônios caçam homens e tomam suas almas. Aqueles que perdem a alma também perdem a cabeça. Os loucos atacam os sãos e o caos toma conta. Valarfax também falou do poder tentador das almas dos demônios. Quando um demônio toma uma alma humana, a alma do demônio é fortalecida pela força vital. O poder da alma revigorada de um demônio vai além da imaginação humana. A lenda se espalhou rapidamente. Grandes guerreiros atraídos pelas possibilidades desbravaram a fenda até a terra amaldiçoada. Mas nenhum retornou. Bior das presas duplas. Yurt, o chefe silencioso. São Urben. Skurvar, o viajante. A sexta santa, Astraya e seu cavaleiro, Gal, Vinland. E o sábio Freak, o visionário. A névoa espessa e incolor começa a ir além das fronteiras de boletaria. A humanidade está diante da extinção lenta e certeira. Um dia, a névoa espessa terá engolido as terras próximas e as longínquas. Mas, Politaria tem uma última esperança. Um guerreiro solitário desbravando a névoa maligna. Ah, o reino encontrou o seu salvador. Os demônios ganharam um novo escravo. Gostaria de jogar a jornada Até o Nexus? Sim, vamos lá A gente vai aprendendo os comandos Os golpes e tal E eu acho que eu aprendo a jogar alguma coisa também né? Bora lá, é nóis Né minha truta Vê se me ajuda, né para que faça o ancião adormecer novamente. Boa. Então vamos lá. É, rapazinho feito pra desgrama. Vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem uma espada, cara. Vamos ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Ele guarda o escudo. Tá. L1. Ele se protege, é isso. L2, ele dá um, tipo, meio que um golpe com o escudo, ok. Colocando pra cima não faz nada. Para baixo ele mudou aqui. São algumas ervas, grama da meia lua, lótus de nobre. E na parte de cima temos a barra vermelha que deve ser energia. A barra azul, deixa eu ver. A barra azul deve ser a magia e a verde é a estamina. Então, ok. Aqui, ah tá então, Troquei, troquei de, colocando para direita, direcional, ele troca Ele tem a espada ou o cajado de magia, né Por orientação e dica do nosso brother, vou usar o cajado de magia Porque aí eu evito contato direto com os inimigos E isso me dá mais um pouquinho de, de, de save Cara, o gráfico é lindo, cara Lindo, lindo, lindo desse jogo Simplesmente espetáculo, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso. Perfeição total. Vamos ver como é que corre. Deixa eu ver. É o. É a bolinha que corre. Ok. Ler mensagem. Ué, mas não estava desativado? Vamos ver. Ai que eu fiz. É o X, mano. Defesa. É ali defesa. Ué, mas. Ele tá online né, negócio? Opa! pegando as almas, né? Tá bem escuro, né, mano? Olha. Olha que perfeição essa água. Inclusive, deixa eu ver, peraí. Ah, tá. Duas vezes bolinha. Esquiva. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que eu me saio aqui nesse... Eita! Olha, olha isso aqui. Caraca, velho do céu, hein? Simplesmente hein? muito louco. Grama da lua crescente. Não sei para que serve ainda essas coisas, mas eu vou descobrir. Olha isso aqui. Mano, muito louco, hein? Olha. Muito louco. Toma uma olhada aqui se tem alguma coisa Sem acesso aqui por enquanto, mas com certeza Eu vou ter acesso E vamos pular pra cá Como é que pula? Ô oh, filho, eu não aperto o um X Meu brother Como é que pula aqui? Ah. De novo Gastei todo, todo o meu O meu Bregnite lá deixa eu, deixa eu ir na espada aqui Pra ver se Vamos ver Mas... Estou... É estou... isso. Espada boqueta. Eu vou na energia mesmo, cara. Eu vou na magia porque não vai. Até aprender. Eu ainda não sei fazer aquele esquive, né? Esquivo, esquive que fala, sei lá ver se tem alguma coisa aqui. tem nada. Não tem nada aqui. Okay. Opa, ô oh, filhão, não dá uma... De... Uh, velho. Toma. O pó da sininho pra você ficar esperto. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Aqui por enquanto não tem nada. Uh, vamos dar uma olhada aqui atrás aqui Tinha uma luz ali, mano Acho que não é nada, não um... X O que, que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada Beleza vamos... vamos dar um pique do gato preto aqui Aqui não tem nada Dá uma olhada não. Ok. Então, temos que vir pra cá. Tocar na arquipedra. Sim, senhor. Vamos lá. Agora ele me leva pro Nexus, né? Aparentemente sim, né? Eu já joguei uma introdução dele. Não, não é não. Achei que era. Cara, eu não sei se vai dar muito certo Porque esses caras são soldados, mano Eu preciso de uma espada melhor, hein Esses caras aqui são soldados Eles têm armaduras E não é uma boa ideia, não, hein Oh, não, filho Para de comer os bagulhos, meu rei É o X Desviar, repetir ataque inimigo é, Quer dizer, repelir ataque inimigo L2 L2 Após desviar, R1 Então, vamos lá então, só que... Entendi. Tem alguém aqui? Vamos seguindo. Vamos levar os doces para vovozinha. Ih, mano, esse maluco aqui não vai... Ah, afeta sim, cara Magia afeta, achei que não afetava Bom, isso é bom Isso aqui é bom pra gente como eu Meio Meio não, completamente ruim Isso aqui vai ajudar bastante Aqui outro maluquete aqui, ó. É, mas eles tem um escudo, né? Ele gasta o poderzinho dele ali, mano. Vamos ver. Poxa, não sobe não? Ah, sobe bem devagar, né? Então tem que ficar esperto, hein? Eu vou ter que ter uma espada boa aqui, cara. Essa espada aqui é lenta, essa daqui. Não, não, eu não gostei dela não, hein? Espada de esgrima, cara. Como é que o cara vai lutar com um inimigo forte com espada de esgrima? Mas vamos lá. Sempre tendo fé de um... Opa, será que tem um vinho para tomar aqui? Hoje dia é 31, né? Véspera de ano novo. Para tomar aquele vinho gostoso. Cara, que jogo lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Alma do guerreiro desconhecido. Opa, parada é essa aí de lua crescente, ok Eu devia ter dado uma clareada Pra vocês, eu não sei se tá aparecendo aí Cara, muito bom aí Eu espero que o gameplay fique bom Eu devia ter dado uma clareada Melhor fazer isso agora, né? Vamos ver aqui Caraca Aqui, deve ser aqui exibição, modo visual desfoque, não áudio câmera não, caraca não vai ter a é jogo deixa eu ver é, Mostraria uma interface só que não vai ter cara controles deixa de que traz, exibição é. Uh, esse foco de movimento não. Cara, será que não tem. Ixi. Bom, não achei aqui. É. Como é que fala? Esqueci, cara. O nome da, o, o, o nome da opção. Pra aumentar um pouco a claridade. Depois eu dou uma olhadinha. Mais calma. Esse gameplay aqui vai durar. Três horas, velho. Opa! Não dá um susto, não, filha. Mais uma luquete ali, ó Da flecha, né? O, o desgramento Oxi, que o foi, que, que foi isso? O desgramento Olha, eu perdi aqui Ah, tá, examinar cadáver Pera aí Quero perder nada, cara Nada, nada, nada, nada E vamos entrar na névoa Opa, o que que é aqui? Tá, não tem pra mim. Oh, Ô, filhão. Aqui. Beleza, vamos dar uma olhada pra cá. Pra ver se tem alguma coisa. Aparentemente tem uma névoa pra lá. E tem pra cá. Vamos ver pra cá aqui. Que eu acho que aqui não vou ter acesso, né? É. Eu não vou ter acesso, ok? Cara, aqui muito louco, hein? Muito louco, misericórdia. É uma só No entanto o Nexo é seu cativeiro Tá Aqui eu, pelo que eu fiquei sabendo Você não mata ele mesmo Não vi Não assisti alma dos perdidos, Vamos dar uma olhada aqui né? seu Conceda força para que o mundo Seja restaurado A Alma dos perdidos Retirada de seu hospedeiro Conceda força para que o mundo seja restaurado Para que o mundo seja restaurado Eu ia falar que é igual ao Bloodborne, mas não é, né? Bloodborne e Dark Souls vieram depois de Demon Souls, né? a região norte de boletaria. Você não pode sair do Nexus. Mas as cinco arquipedras ligarão para o exterior. Boa. Então, é o seguinte. Você morreu e o Nexus aprisionou. As... Aprisionou sua alma. Você não pode escapar do Nexus. Então, é o seguinte. Uh... Vamos, dar uma... Vamos dar uma conferida aqui no lugar, né? Naquela malandragem. Aqui, aparentemente, é o lugar de save. No entanto, ao capturar almas de demônios, é possível recuperar o seu corpo físico. Ok. Beleza. Aparentemente, aqui é o local de save e... É... Lunexial 1. O que, que seria isso, cara? Aqui, aparentemente, é o local onde você faz o upgrade no personagem. É... Como todo local de souls like né tem aquele local básico bom aqui são as são os mundos que você que você pode ir tá eu não sei se estão todos eu não sei se estão todos abertos né acho que não e vamos falar com esse maluquete aqui que esse cara tá meio azul né vamos lá bom você também atravessou a fenda não é veio atrás de almas de demônios ou para salvar esta terra e se consagrar na história <risos> Caçando demônios, tente uma das arquipedras. Agora vá. Foi para isso que você veio, não foi? Para esta boletaria e Não faz nada, é um Zé Mané. Então aqui. Beleza, são os mundos aqui. Eu já sabia. Deixa eu ver se tem todos os mesmos rosto. Não. Não tem. O que, que é isso aqui? Não é nada. Tá, seguinte. É, como eu não joguei, cara, daqui pra frente eu não fiz nada. Vou falar com esse malucão aqui o que, que esse cara fala. Eu sou o Thomas, o estocador. Quando a maldição chegou, não sei o que me deu. De repente, eu estava aqui no Nexus. Os demônios atacaram minha esposa e minha filha. Mas não servo para a batalha No mínimo Espero poder dar meu auxílio Aos bravos algozes de demônios Eu ficaria feliz em aliviar sua carga E cuidar da sua bagagem em excesso Organizar Armazenamento Falar e sair, vamos dar uma olhada é, Eu estou com essas coisas aqui Elonexial. O que, que isso faz? Depositar, alternar para caixa de armazenamento. Isso é alma do guerreiro desconhecido. Bom, por enquanto tem espaço aqui para algumas coisas. Deixa eu ver isso aqui. Tudo. Opa. Inventário. O que que é isso? Algita de almas. É... Não lembro para que serve. Que é a. Como é que é o nome? Rapieira. Escudo tal. Então, beleza. Aqui, são as... aqui em cima são o que eu carrego ou o que eu tenho. E aqui do lado é o que eu posso armazenar Por enquanto não vou deixar nada porque eu vou precisar das coisas Esse tiozinho aqui O que é esse tiozinho aqui? Hum. Chegou há pouco Veio pelos meus serviços hum. Meu nome é Baldwin Sou só um ferreiro normal É simples Me traga todas as almas que puder Em troca ofereço armas Ou posso forjar as que você já tem com suas almas eu trabalho e ganho a vida. E com minhas armas você defende a sua vida. Um bom negócio, não acha? Sim, senhor. Vamos lá. Consertar, consertar, aprimorar, comprar, falar e sair. Vamos consertar aqui para ver como é que funciona. Rapieira. É... Solicitar conserto é necessário duas almas. Tá bom. Ok. okay aprimorar, vamos lá, tem a rapieira e tem o broquel, que seria o escudo rapieira o uh, que, que ela faz aqui? É... como é que é? 400 almas? é isso? necessário, você tá maluco? olha lá, ó. e uma lasca de pedra fiada. então não vai dar para fazer nada aqui eu preciso de 300 almas e lasca de pedra duas, também não, então não dá para fazer nada é... Comprar item, vamos lá. Seriam essas coisas: grama de lua crescente, 150. 350. Ah, não, não consigo fazer nada, né? Deixa quieto. Não consigo... por favor. Preciso de você como cliente. É, com certeza, né, meu rei? Vamos ver essa minazinha. É isso que é a mulher? É, ó, acho que é uma mulher. Nossa, como isso aconteceu? Deus nos abandonou porque o rei Alant não soube demonstrar o devido respeito a umbaça. É. Tá bom. Me ajudou em nada. Opa, aqui eu caio aqui, não tem nada. Não vou pra lá. Ali são só dicas, né? É... Vou dar uma corridinha aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. não tem nada, vamos ver aqui, ali não tem nada, nem vou lá, cara, lá em cima também eu não vou, é muito grande e lá não tem nada, tá bom, tá tudo fechado, não precisa ir lá, então vamos fazer o seguinte, já que eu falei com todo mundo, cadê aquela mulher lá, cara, tem uma, uma mulher aqui, não é, uma minazinha, isso aqui também não faz nada, uma minazinha que me recepcionou, então ela não tá aí, tá, então vamos lá, vamos começar por aqui, tocar na Arquipedra do Rei Ganancioso Vamos lá então Como é que é o nome? Palácio de Boletaria Arquipedra do Rei Ganancioso Portões de Boletaria Bora lá então Let's go man Go, go Lembrando que eu, como eu disse pra vocês Eu não vi Nada De gameplay dessa parada Mas eu vou precisar ver alguns vídeos Porque cara O bagulho é embaçado Eita Tá de brincadeira que eu vou enfrentar esse cara agora Do jeito que eu tô Ah tá, porque meu, eu só tô A capa do Batman ali Portões de boletaria, beleza, olha isso aqui, cara. Lembrando que esse game, cara, ele é meio que um, né? é um remaster, né? Mano, espetáculo, hein? Vamos lá. Bom, isso aqui com certeza é pra voltar, né? Pro Nexus, então não vou fazer nada. E aqui tem os maluquete pra eu matar, né? Com certeza, né? Já, já tem o brisa Eterno aqui, ó. Pra onde eu tô atirando, meu rei? Você tá fazendo o quê? Escudo do... Não, eu peguei um escudo de madeira. Não serve pra nada. Olha o estado desse cavalo aqui. Ele tá meio morto, né? Aparentemente, com um golpe, os inimigos vão embora. Vão embora, né? Eu consigo matar os inimigos. Porém, eu tenho certeza que isso aqui no futuro vai me lascar. Não tem nada pra cá. Ok, vamos lá. Olha, desviou. Tem mais um aqui. vizinha de pinheiro, beleza. Vamos lá. Esse cara tá com fogo na mão, hein? Esse cara aqui tá com cara de ser embaçado, hein? roupa de fogo. Depois eu preciso aprender como é que usa esses esquemas aqui, mano. Olha. Ah, tá. Eu tava destruindo os... Tipo a mobília do lugar, né? O... Ops. Só que tá com cara de que eu vou morrer. Deixa quieto. Programa de meia lua. Esse aqui tem um cara aqui, ó. Tá bem escuro, né, cara? Mas ele vai melhorando quando ele vai entrando, né? Porque ele vai meio que iluminando com o corpo dele, né? O local. Mas até lá... Não tem nada pra pegar aqui? Não, beleza. Aqui tem... Acho que tem um soldado. Ops, peraí. Aqui tem uns soldados aqui, mano. Acho que aqui aqui tem uns soldados aqui, ó. De Eu, Eu preciso aprender a me esquivar, mano. Opa, opa, opa, opa, opa Tem alguém aqui Ai, caramba O cara me acertou? Não Nossa, mano, eu quero atacar fogo ali, cara Toma de guerreiro Acho que aqui não tem ninguém, né pompeia malha Rompe um malha. Vamos ver como é que mexe nas armas aqui, mano. Vem pra cá. Será que aparece algum inimigo aqui? Eu fico pra cá. Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu ver como é que é. Aqui. Equipamento. É, catalisador de pedra. Vamos ver. Equipamento. Rompe um malha. Aumenta um pouquinho, só que ele é menor, né? Deixa eu ver como é que é. 9. 23%. Por... Não. Não é boa, não. Olha esse escudo remeleixo. Já quer Fico com a minha espadinha mesmo. Ai caramba. Ai. que eles iam jogar algum bagulho, hein? É assim que defende, né? Assim expulso e assim repele, tá? Preciso me lembrar disso, mano. Ai, caraca! Filho da mãe... Surgiu. Acho que se eu tomar um dano, eu morro, hein? Como é que é o xi? É, é, é quadrado? Vamos ver. É, acho que sim, né? Ó. Ops, aqui, filhão. É, assim assim é bom ai caraca não viu cara é bom enfrentar os inimigos com com a magia porém cara porém quando eles estão de armadura ou tem ou tem espadas né é, ele... isso vai isso fica mais difícil né Um cara jogando bola aqui, mano. Ops, opa, opa não cai não, meu rei. Como é, como é, mas como é que chega aqui? Ah, Achei que dava pra chegar aqui. Vamos lá de novo, vamos. Lá. Esse é aqui, ó ah, o cara ali, ó Safado ali, ó Não vai lá, é muito longe Ué, mas cai de novo aqui Vamos subir, bora lá Eita Mano, o bagulho me acertou Caramba, que mentira um gigantão ali, hein? Tomei um dano. Tem dois ali. Não tô afim de morrer, mano, porque senão volta tudo, velho. O que que tem aqui? Meu Deus. Tem inimigo aqui? Não enxergar nada, mano. bixi Pra onde eu vou aqui? Ver aqui, vai. Ai, caraca! Meu Deus! Corre, filho, corre. Corre, meu rei. Cadê o cara? Oxe, ele não, não mira nele. Nossa! Uma só! Perdi todas as almas. Nem lascando que eu vou matar tudo de novo. Eu vou correr lá pegar, que eu sei que pega. cara ai caraca talvez se eu consigo fazer isso né Aqui, acho que eu vou precisar matar os caras, mano. Nossa, tô lascado. Meu Deus, tô ferrado. Bom, eu vou encerrar por aqui esse gameplay, porque eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou precisar me empenhar melhor para matar esses caras, porque, cara, vai ser embaçado. Para não demorar muito, e aí vamos ver se é o segundo gameplay eu esteja um pouco mais lá na frente, beleza? Turminha, muito obrigado. Forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham curtido, fique aqui no canal, não esqueça de compartilhar, deixar aquele like maroto, tamo junto é nóis, qualquer coisa deixa nos comentários e vamos para o próximo vídeo, beleza? Forte abraço, bom descanso, até o próximo vídeo, valeu e fui!